Essa sou eu, meu nome é Nália. eu tenho 19 anos de idade, sou filha do rei dos elfos. Minha vida é basicamente igual a de outras adolescentes da minha idade, tirando o fato que eu tenho que ser mais educada e devo ter mais modos que as minhas garotas, o que realmente me incomoda. Esse é o rei dos elfos, vulgo meu pai, o nome dele é Nicholas, Bom. Ele é um homem muito ocupado, então quase não ficamos muito juntos. Ele é um cara sério, mas é muito amoroso quando quer. Essa era a rainha dos elfos. Minha mãe. O nome dela era Mum Bom, infelizmente ela morreu já faz um tempo. Não sei qual a causa do seu falecimento, pois meu pai nunca me disse. Ele disse que não é algo que eu precise saber. Então não ligo muito. Também não sei muito sobre ela. A mesma faleceu meses depois do meu nascimento. Mas sei que ela era muito querida e amada por onde passava. Senhorita Náuia, diga, seu café já está servido? O rei Nicholas pediu pra avisar que o Mark irá te levar na escola. Ok, Rosie. <risos> Obrigada por avisar. Não tem de que, senhorita. Com licença. Bom dia, Mark. Bom dia, senhorita. Tchau, Mark. Tá de coração, menina? Desculpe-me. Vamos logo pra onde que eu quebre sua cara. O que houve? Parece que vi um fantasma. Um lobo entrou na escola. Não brinque com uma coisa séria dessas, Alice. Isso seria impossível um lobo entrar na escola. Você acha mesmo que eu brincaria com algo sério assim? Tudo bem. Avisa outros da escola para que tomem cuidado com ele. Au, oh, hey. Preciso de alguma ajuda pra se levantar? Eu não preciso da sua ajuda. Saia de perto de mim. Hum, ok, então. Peço desculpas pelo incômodo. Então, licença. Ele não agiu agressivamente, igual me falaram. Mas eu não posso vacilar. Isso se deve ser algum truque desses lobos idiotas. Melhor eu ir embora. Aconteceu alguma coisa com ela. Naoya, querida. Pai, quando você entrou aqui? Faz um tempo. Eu vim até aqui conversar com você. Ah... Eu fiz algo de errado? Você não fez nada de errado, não se preocupe. Eu só estranho o seu comportamento, você chegou do colégio e nem falou comigo? Aconteceu algo com você? Brigou com seus colegas ou algo assim? Se aconteceu alguma coisa eu quero que me conte, pra resolvermos juntos. Você pode contar comigo. Isso é muito fofo dessa parte, pai, mas eu realmente não preciso de nada. Eu só estou um pouco cansada, então talvez não tenha te visto. Desculpa. Bom, se foi apenas isso, então tudo bem. Eu vou para o meu quarto, se precisar de mim é só chamar. Com licença, filha. Essa foi por pouco. Ele descobre um lobo na escola Ele manda executá-lo na hora. E se aquele lobo está lá, é porque tem algum motivo. E eu vou descobrir o motivo. Ou eu não me chamo Nalia. Mas já tá tarde para isso. Melhor eu ir descansar. Bom dia, senhorita. Vai tomar café? Hoje não estou com tanta fome, então irei comer algo na escola. Até mais tarde. Tudo bem, eu vou sozinha. Como ele conseguiu entrar no reino dos elfos? Rei. He hey! Precisa de ajuda? Não, é que eu só queria me desculpar por ter sido rude com você ontem. Eu te julguei ontem sem ao menos te conhecer. E me arrependi disso. Desculpe. Não se preocupe, eu, eu desculpo você. Você parece ser bem legal. Podemos ser amigos? Tudo bem então, mas acho que as outras pessoas não vão gostar de saber que a rainha dos elfos é amiga de lobo. Podemos... Podemos ser amigos secretos. Ninguém precisa saber que somos amigos. Podemos nos esconder. E o que você acha? Ótima ideia.